Olá, meus lindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso doce de leite ninho de corte. Vocês não têm noção do quanto que esse doce é rápido, fácil, prático e exige poucos ingredientes. Então, vamos a eles! 4 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite em pó, 1 xícara de água e 2 colheres de sopa de manteiga. Essa receita, ela é muito simples, mas ela exige uma pequena preparação, que é... Você vai pegar a sua assadeira, antes de começar a receita, e vai untar com manteiga. Bastante manteiga. Capricha na manteiga, porque essa assadeira precisa ficar muito bem untada para que a gente consiga desenformar o doce depois e poder cortar, certo? Então, o único segredo da receita é untar a assadeira muito bem untada com manteiga. Agora, vamos começar. Na minha panela, com o fogo desligado, eu vou botar primeiro o açúcar... O leite em pó e a água. Ainda com o fogo desligado, a gente vai pegar um fouet e fazer uma mistura inicial disso tudo. Agora que já tá tudo misturado, eu vou ligar meu fogo em fogo médio, tá gente? Não coloca no fogo muito alto, senão pode queimar o fundo. E a gente vai aqui tomar conta do nosso doce, mexendo devagarinho por uns 15 a 20 minutos até ele chegar no ponto. Como vocês viram, na hora que eu coloquei meu açúcar, dava pra perceber que meu açúcar tinha açúcar demerara e açúcar refinado misturado. Por que, Thay? Porque eu tenho em casa. Estamos de quarentena, eu não sei se quando esse vídeo for a quarentena já vai ter encerrado, mas por enquanto a gente estamos de quarentena. Então eu não ia sair só para comprar um açúcar específico. Dá para fazer com açúcar refinado, com açúcar cristal, com açúcar demerara, qualquer um vai funcionar. Então, sem, sem estresse, você vê o que você tiver em casa, você usa e faz essa receita. Porque de qualquer forma, ela vai ficar deliciosa. Como vocês podem ver, meu lindo, à medida que vai cozinhando o doce, ele vai começando a ganhar aquela coloração mais amarronzada. O ponto desse doce é justamente quando ele vai ficando bem marronzinho. A tonalidade exata, vocês que decidem, mas se você preferir ele mais marronzinho, você deixa um pouquinho mais de tempo, se você preferir ele menos marronzinho, já daria pra tirar agora, por exemplo. O que é que a gente vai fazer aqui? Assim que chegar na tonalidade que a gente quer, a gente vai adicionar a manteiga, misturar bem, e na hora que a gente adicionar a manteiga, ele vai começar a endurecer, certo? Aí adicionou a manteiga, endureceu, a gente coloca direto na assadeira. Eu vou botar meu fogo no mínimo, chegou no ponto ideal, eu vou colocar minha manteiga e agora ele vai começar a endurecer na hora que a gente mistura essa manteiga. E é isso. Depois que o nosso doce chega no ponto, a gente transfere ele pra vasilha. A gente agora vai só deixar esfriar até chegar no ponto de desenformar e cortar. E esse é o resultado final do nosso docinho. Ele ainda tá morno, mas tá... é bom desenformar ele morno porque fica mais fácil de cortar, senão ele fica muito duro. Aqui a gente vai o quê? Eu só passei uma faquinha na lateral para ter certeza que ele já estava completamente solto. E vocês estão vendo, né? Ele já está completamente solto. Agora a gente vai só cortar os quadradinhos. E esse é o resultado final do nosso docinho, rende muito mais que isso, tá gente? Eu só coloquei aqui pra servir e ele rende mais ou menos uns 4 ou 5 potinhos desse. É, agora vamos pra melhor, que é a hora que eu vou comer e experimentar. Mas antes você já faz o quê? Você já dá seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que você amou essa receita. E aproveita e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos experimentar? Hum... hum. Esse doce pra mim, ele tem gosto de infância Que é o melhor sabor que existe Fica muito, muito, muito, muito, muito bom Vocês precisam fazer essa receita Não esquece de compartilhar uma foto comigo Quando você quiser, lá no Instagram Arroba Isso é Comida É isso meus lindos, essa foi a nossa receita de hoje Um beijo e até a próxima